Faz de conta que a meia é uma bola Faz de conta que o mato é jardim Eu vou brincar, eu vou brincar Se eu não brincar, ninguém brinca por mim Faz de conta que eu gosto do frio Faz de conta que Faz conta que eu sou um pinguim Eu vou nadar, eu vou nadar Se eu não nadar, ninguém nada por mim Faz de conta que eu sou a colombina Faz de conta você é o Alequinho.